Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou Diogo011. No vídeo de hoje, quero trocar uma ideia com vocês. Será que vai ser o fim da Titan 160? Eu quero saber a opinião de vocês e vou explicar o porquê. É o fim da Titan 160. E já explicando aí, ó. Tô com os pezinhos aqui em cima do. No tanque da moto pra não molhar o pé Acabou de chover Ainda tá tá caindo uns pinguinhos aqui ainda Só pra não cair Pra não molhar o tênis, né Você coloca o pé aqui em cima e vai embora Tô de terceira marcha E esquece É o seguinte, rapaziada Se cair alguma gota aí De chuva na câmera, aí vocês me desculpem É que ainda tá chuviscando bem de pouquinho, mas tá E o sol tá saindo, então é um tempo bem louco hoje E é o seguinte É... A TITAN 360 não sei não. Se continuar do jeito que tá, vai ser o fim da Titan. E por que eu falo isso? A Titan ela tá muito cara pelas concorrentes. Agora a Honda lançou a Twister 2023, que é uma moto muito superior à TITAN 160, ganha na iluminação, ganha no painel, ganha na potência, ganha na estabilidade ganha na, na, no sistema de freio, ganha em tudo rapaziada, a, a Twister, e por um preço quase a mesma coisa do que a Titan, a, a Titan na minha cidade aqui está custando praticamente 20 mil reais, e eu encontrei a Twister lá em São Paulo, a modelo CBS por 20 mil e reais, ou seja, uma diferença de 500 reais de uma moto para outra é uma diferença para quem vai pagar 20 paga 20 e meio né numa moto muito muito melhor na minha cidade a diferença tá de dois mil reais mesmo que for pagar dois mil reais quem paga 20 paga 22 você não concorda comigo então a diferença de preço também tá pequena deixa eu limpar a câmera aqui rapaziada que eu acho que deve tá... estar ver se caiu água não não caiu deixa eu dar uma olhada não caiu porque tá choviscando aqui ainda e é o seguinte quem paga 20, paga 22, né? Você já vai estar tá pagando caro na Titan. Paga um pouquinho a mais e pega uma moto superior. E por que eu falo isso? Eu acredito. Ou a Honda vai aumentar o preço da Twister 2023. Está fazendo um preço promocional agora que é lançamento. Depois vai subir a moto lá para 24 25 mil, 27 mil. Não sei quanto que a Honda vai dar a louca nela. Quanto que ela vai colocar de preço ou ah, vai vir grandes mudanças na Titan, grandes mudanças mesmo. Por exemplo, full LED, freio a disco nas duas rodas, ou freio ABS, alguma coisa aí deve vir nesse ano de 2023. Estamos esperando aí por boas novidades. Ah, é abaixar o preço? Eu acho muito difícil, porque com 20 mil reais essa moto que é a moto mais vendida que tem vende igual a água a Titan 160. Vai tá cair água na câmera, deixa eu dar uma limpada aqui, aqui rapaziada Por 20 mil reais, vende muito essa moto Agora, como lançou a 300, tenho certeza que o pessoal vai preferir pegar 300 Vai ser praticamente dessa forma, vê se você concorda comigo O pessoal vai pagar aí 17 mil na Start 18 na, na FAN, que a FAN também é muito bem vendida E da FAN... Já pula para a Twister A pessoa não vai pagar é, 20 mil na Titan Já paga 22 e já pega uma moto bem melhor Bem superior Vocês concordam comigo, rapaziada? Que se a Honda continuar com esses preços A Titan vai ser menos vendida? Deixa aí nos comentários se você concorda ou não é, Eu tô vendo de comprar uma Twister, tá? Eu tô bem indeciso ainda Até se vocês puderem Comenta aí se você acha que eu devo trocar a Titan Por uma Twister A 2023 E por que eu tô em dúvida? Ou eu posso melhorar minha Titan? Tô pensando em colocar aí o um módulo da Atlon Que ele custa isso por volta de 1.200 Colocar um escapamento esportivo O meu já tem, da Toro Mas eu tô pensando em colocar ou Dory ou GRS Qual que você acha melhor, Dory ou GRS? Comenta aí também, eu quero saber a opinião de vocês Rapaziada é, Dê essa opinião aí Que é bem importante Pra eu tomar minha decisão, tá? É, tem gente falando que, que Quer que eu trago a Twister Aqui no canal, ou depois eu vendo ela Pega uma Titã de novo Tem gente fala, não, Diogo, continua com a Titã Eu gosto dela, eu gosto de assistir seus vídeos aí De Titã 160 Olha só, rapaziada, que nem choveu direito o, o chão tá praticamente seco Deixa eu limpar a câmera e agora, agora não vai acelerar, receba, homem, agora é mal do kamikaze, homem, aqui o chão seco dá pra andar mais de boa, não vai molhar meu tênis, meu tênis ele é de pano, então se cair água nele, a água já vai direto pra, pra dentro, já vai pra meia, pro pé. Não quero ficar com o tênis encharcado, tá ligado? Chegar no lugar onde eu tô indo Com o tênis mohado, que é horrível, né? Se eu tivesse com o tênis de couro, era tranquilo Mas o meu, ele molha muito fácil E é isso, rapaziada Na minha opinião, a Honda vai aumentar de preço daqui uns 2, 3 meses no máximo Vai jogar o preço da Twister lá em cima porque tá tendo fila de espera. Tá tendo muita procura. Depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês de quanto tá a fila de espera da Twister aqui na minha cidade. Tá alta, rapaziada. Já adianto, já dou esse spoiler pra vocês. Que a fila de espera tá alta. Olha, nem choveu aqui, praticamente nem tamanhado. Tá que estranho. E é isso, rapaziada. Comenta aí o que, que você acha. Fica com a Titan. Pega a Twister. Se a Twister vai aumentar de preço. Ou não E se você acha que a Titan Vai parar as vendas dela Eu acho que vai acontecer igual acontecendo com a Twister 250 Vai ficar várias na loja aí Só vai vender as que já estava De consórcio é, As que já estava praticamente vendida Que tem bastante gente na fila de espera E depois o pessoal vai começar a parar De comprar essa moto aqui Porque é, O valor dela tá muito próximo De uma 300 né Ou a Honda abaixo a Titan ou a Honda sobe o valor da Twister Eu acho que eles vão subir hein Eu acho que quem comprar a Twister agora Vai se dar muito bem, vai ganhar dinheiro Fechou família? Tamo junto aí, até tá o próximo vídeo É marcha Na 160 E mesmo que eu comprar outra moto Eu vou continuar trazendo vídeos pra vocês de Titan, tá Então, continua inscrito aqui no canal Fechou? Tamo junto aí, vamos fazer uma regulagem Aqui no comandinho da moto Vai deixar lá mais foguete do que já tá. É marcha. Tamo junto.